Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos voltar um pouco atrás no tempo e relembrar um dos jogos mais clássicos e queridos de todos os tempos, Super Mario Bros. Wii. Vamos acompanhar a Mario Luigi todo dia todo numa jornada épica para salvar a princesa Peach das garras do Bowser. E claro, como em todos os nossos vídeos, prometemos muita diversão, aventura, a, a sério e alguns risos pelo mim. E aí, mano, é horrível. Vamos explorar os mundos coloridos e cheios de desafios, enfrentar os inimigos e coletar muitas moedas pelo caminho. Mas cuidado, amigos, porque o Bowser não vai facilitar a nossa vida. Então preparem-se para embarcar nesta aventura nostálgica e emocionante connosco. Será que vamos conseguir salvar a princesa mais uma vez? Porque ela realmente está sempre a ser raptada. Bem, vamos descobrir juntos. Oh! Estou a ver isto! Estou a ver esta merda! É gordo, mas é forte! Este mundo é irritante, sé. Ya! Ah, oh, mano! Ah, mas... <risos> mano! o mano! Mano! Anda lá, seus preguiçosos, vai! Anda lá, irmão! Órfão! <risos> vai, mas é para o caralho! não Olha, É muita emoção. Okay. You okay. okay. que... regret <risos> that? Ai, onde é que tu vives? Eu estou dentro das tuas paredes. Okay. É quem? A tua mãe. Uh, que tipo o Nani? Ah, ah. Filho da pera pá, não vão. Aquela cena ali é para moeda. Confia. Confia no pai que já joguei isto desde criança. Mentira, era só uma vida. Eu precisava. Are you serious right Oh my god. <risos> que parcureiro! É o Prima! É o Feral, mano, é que era é o rei de parkour, mal! Pois é, pois é. O Draymond! Aqui... É, eu estou aqui. Eu não sei ah. quem é o Draymond, mas eu o Pininho Estes bumerangues, Zé! Estes bumerangues moram é o meu instinto superior! Nice! Sacrifício para um bem maior. Tu corres no X, está oh, feliz? Yeah, é no X que cofre. Fuck me, right in the assho! Mano, estou sozinho. Se eu morro, já fomos. Não, não, vai ser. Bom, é uma aventura só. Já estou Olha aí. Não te arrisques. Não tem é, merda não era nenhuma. Só, era só para dar o um susto. Aham. Uh -huh. Sim. E agora, o todo amarelo está sozinho na vida. Uh -huh. É eu tô horrível! Eu Estou a brincar puto! Aham. Vamos falar Não. Bruh. Come oh, é on, Oh my fucking god! Oh no. Eu não. Não. Eu já morri! Luigi. Não, Luigi. Olha cá, Mario. Oh, deixa eu para por uma coisa na cara, na cara. Alguém pega ah. mim, por favor, vou pegar. Que que? Qual quem? Why you bullying me? Oh mano, tá sozinho outra vez, né? Tá? O gajo tá que é o mas eu, eu não pio. penso, eu sou o Dreamer. Mano! man, é só o oh, Mario, mano! Mano, mano. <risos> <risos> oh, mano. Esse é <risos> Esse tá toda a merda. Ah, mas é só isso. Real, meu, maldade incrível. Ups, alguém que sacrifício. Ah, mano, é sério. AAAAAAAA não vou passar. Eu Era para apanhar moeda. E eu me como. Isco. Exato, porque alguém matou o suposto culpa que tínhamos que usar. Estou eu, sou um único. Sou melhor. Vocês são um horrível posso ser melhor. Mas na minha cabeça, eu sou o um... monstro. Eu sou um monstro, ok. Tá? Não vamos ao castelo direto. Não, não vamos, mano. Precisamos de fora. Não sei se sabes o que é que é sofrimento, mas é isso que vais passar. Neste mundo é o que tu vais passar. Eu sofro na vida eu... todos os dias. Sofrimento virtual, rapaz. Não é físico, caramças. Todo amarelo. Todo amarelo. Fica quieto, fica quieto. Confia em mim. Quero te um truque. És o Luigi. Cá, na cá, na cá. Primeira regra, nunca confiar no tu amarelo. Este amarelo. Este tu azul. Estou <risos> ah, fazer a no X comando. Oh, <risos> ok, então eu fico com a tua vez, Dai, Errou! Acertou. Vai. me é <risos> o meu menorca do jogo. Boa! Oh Merda. What um... the fuck? Tivemos três itens, nada mal. É, traz itens a é fixe. Alguém quer jogar Donkey Kong? Eu quero. Saltem, saltem. Eu quero. Por é. dá é. isso. É, Ei, pensavas que eu ia apanhar. É. Mentira, mas toma isto. Onis. Bruh. Kobe! Fuck you, kid. Meu Deus. Onde é que é? Ah, é que Vai fazer para o caralho, coitado. É, Mario. Isso! também. morre. No! Ah, já perdeste o item. Oh, será que não? Ah, mano. Oh, oh, será que sim? Ah, oh, shit! Mano, eu acho engraçado que eu fui único que não um game over até agora. Yeah. Espera, espera, espera, espera. Hum, muito sucesso. Hum, wow. mais susto ainda. Olha aí, pa Olha aí, não. Vamos receber uma vida, se devíamos sempre. Betrayal! Mano! <risos> Bungas, eu vou matar, vou roubar toda a gente. Não é com é é Deixam aqui. Já <risos> temos de ser aqui, malta. Ele não se mexe! Ele não vai! Oh, tô... ah. Tchau, malta, sempre quis morrer. Okay. Não vais, mano! Ok, eu não vou. Ó, temos de apanhar o máximo de moedas. Caramba! Bye. bye bye! Não! Acelerar o processo. Idiotas. Oh, sorry. Ah, ok. Não entrem no cano. Não. Ok. Alguém peguei em mim, peguei amarelo. cagamela amarelo? Ok. Oh, <risos> oh, <não, risos> Acabaste-me Matar. Mas não foi intencional. Eu vou tentar entrar na pocaria do cano e tudo. Outra vez esta boa. Ok. Obrigado. Camila amarelo, por favor peguei em mim. Ah, queres que eu pegue em ti? Ok. Obrigado. Vamos. <risos> Espera, aqui tem segredo. Oh, mano, lixar, Espera, mano. espera, mata esse gajo. E aqui? Ajuda aí, ó. Não, não é esse, não é esse. É este. Oi. Let's go. Não te mates aí. <coughs> sou o bom bordo. <risos> Onde é que tu vais, Félix? Félix, sou filho da mano. Foi sem querer, mano, eu não sabia. Eu trabalho todo para nada. Se... vou lá de novo. Podemos ir ainda. Oh, mano, porra. Oh, mano. <risos> Morram seus otários <altares>. Oh, mano. É, é, maldinho, isto ainda vai demorar imenso. É... Por causa de quem? Por causa do És horrível. É um bocado difícil quando não se vê o que é que está à tua frente, né? Porque uma certa pessoa que estava em bolha, está a atrasar a câmera. Oh, mano, incrível. Calma, calma. Mário, larga-me. Agradeço. Mano. Ah, não. São popes e mal agradecidos. Mal agradecidos. Agora, se um de vocês cai nesta porcaria, mano, é uma cena que anda sozinho, pá. Vocês não precisam se mexer, moços. Bora, bora, bora. Ah, a baliva que Mario. Mano, se tu mandas ela lá para baixo, eu mando-te a ti. Mas nem ela é para baixo, é lá para baixo mesmo, lá embaixo. Tá não. quieto. Tá quieto. <risos> Boa, malta. Boa. Mano, aí. O que é que o estúpido está aí a fazer <risos> para lujar? Achei naça É o triste É a maçã... Ah! Oh, <risos> <risos> é Não é assim que funciona, palhaço. É isso aí. Vai, oh, love... have a great time. Pera, aquilo dá do anel. Eu matei sem querer o Coisa Azul. <risos> Vocês estão a falar mas todas todo azul tem mais vidas. <risos> mais vidas porque ela acabou de receber um contínuo. Desculpas. Tá é claro, tá não. <risos> e eu que ainda não recebi um Game Over. Por que, que ainda não recebi um Game Over? <risos> eu. Eu quem? Mano vocês morrem no primeiro inimigo Isso é incrível Vocês são... What? Estou tá escuro aqui Estou a eliminar para vocês não se queixam Está muito escuro aqui WTF Calma, com calma Oh! Nice hey, O certificado de autismo e aí man Vai vai vai Queres ah. que eu te agarre todo? Paulo vale dos todos Calma, Calma Let's go para, para, fast as fuck, boy. Up, stop, stop. Help, E não sei se vocês repararam, mas há aqui um segredo. Ah, é? Yeah? Qual é? O segredo de vão esperar por mim ou vocês vão acabar mortos. quero ver, mas não se pagar nada. Eu me mundo por tua culpa, stupid. Juro, juro. Quando acabar este vídeo, eu vou te esganar. Oh, mano, o que é isto, Zé? Stop, antes de começarem, stop. I'm out of here. Oh, mano. Mano, eu vou te bater. Ah. Ok, malta, o que é que é para fazer? Vou estar tudo com todas as minhas forças. Ai, Mario. Mas foi ser que. Este mundo. E odeio o que... Félix. Fica quieto, ó. Oh, ó, oh, até faz isto, ó. Oh, oh no. não. fucking é não... Olha aí. Nossa. Olha aí. Eu quero ficar aqui para não morrer, Tu a entender? chill. What, What the fuck you say to me, little yeah, yeah, you that that that little shit? E aí, uma vida. Boa, uma vida. Ainda não apanhamos uma yeah, única moeda e já estamos no metade do nível. E A prioridade. prioridades. Fuck yeah. Mario, eu quero pegar -me um canítico no teu c. Não! Mano, mano, mano, mano! Stop, Zé! Ai, que um queres! Mano, este nível é um inferno em multiplayer! É incrível! Como é, não que não é, que é que aquela que está sempre a morrer é que tem mais vidas, mano? Não sei! Não morres, Luigi! Não morres, todo! Mano! <risos> Vocês vão parar de agarrar-me! Oh, Pô, caralho! Claro. Por que você me diz, cara? <risos> Pois reclama onde eu estou a vou morrer, é claro. Mas um uh, uh. Ele é um inferno. Mini, mano. O Mini. O Mini ia ajudar neste nível porque tem passagens para o Mini. Ah! Entendi! é burro, cara. Que loucura. Ya, yeah, obrigado. O Mini, então, malta. Vocês saltam mais alto e andam pela água. Eu sei o que faz o Mini. Eu é isto na versão da DS. Isto não é a versão da DS. I'm é. coming! What do heeeel! Primeiro. Oi okay. Andem, malta. Nós estamos muito pequeninos, mano. Agora desce, desce, desce. Não, não, não, não. Oh, mano, pez o único e ainda tá mini. Ana cá. eu mostro-te a rota. É isso. Espera, what? Não, mano, era passagem secreta, porque tu deixaste cá para baixo, animal? Woman. Hahaha. Sim, sim, vambora, vambora. Toby! Por que estava pequenininho para o filho? Let's go, conseguimos. Mano, estamos num nível há 10 minutos, puto, vai-te lixar. Este vídeo vai ficar gigante. Temos uma hora e tal de coisa e já temos 5. Let's go mal. Ok, com calma, com calma, por favor. Interesting! Porquê escolheram todos essa? Hã? não dá, não temos o coisa de mexer. Comando. Olha aí, pá! Vai-te-se feliz. <risos> o gajo apanhou 3, sei. todo azul de alguma forma ainda estava vivo. Ele caiu lá embaixo. Nice! E eu melhor, um para cada um. Não pegues o meu. <risos> Vocês gostam muito de saltar em cima de mim. Essa única rapariga aqui. FBI, Pronto, fiquei lá em baixo, já fui. Tem é última bolacha do pacote? Yes, I do. Só para dizer, agora começa a speedrun. Oh, não, não, não, calma, calma, calma. Pronto, já vou levou. <risos> ok, anda é cá Luigi. Ah <risos> oh, mano, deitado, anda é cá todo. Vou tentar explodir ah. a bolinha. <risos> aqui mais Mano, vocês estão a matar-me, E tu já nos mataste 30 mil vezes, portanto... É justo. Não, não é justo. Would you please shut the fuck up? Não. deixa me apanhar eu! Calma, que aqui tem uma cena, acho ruim. Nice. Yes, Indite. Espera, não, é era uma go. só. Bom, calma. Obrigado, mas não obrigados. Ai, oh, Zé. Yes, Ui, eu Pinhas! <risos> Obrigado por me proteger, Estou azul Mano, coitado, ela está -se a ser vítima. Sheep. Ela literalmente, puxa frente, tu feitiço isso por mim, portanto, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Zé, estou a mandar-te calar, ok? Não. Oh, mano. <risos> nice, malta. Eu não vou pegar e tampar o rap. Não, mas a assim, sério, eu posso fazer barulho está a sair aqui Oh, shit. Oh, mano, eu perdi o Ai Oh, mano. Oh, mano. Quem é quem para ali? Quem é que achas? <risos> Todo azul, eu prometo te ganhar Coitada. Ela nem sabe jogar e nós estamos aqui basicamente a torturá-la. é <risos> yeah, boy. Mais uma vez man. é ela que leva com o feitiço. É um escudo humano. Exactly! Bora, bora, bora, bora, bora. Salta! Isso! Oh, mano! Oh, what the hell? Sério? I don't know! Dude! What the fuck? Não, não! Let's go, let's go, malta! Bora oh, lá! o que alguém sabe onde é que eu posso mano, o oh, Mario! Mario! Uh, uh, uh, <coughs> que é que és, caralho? Oh, O que é que fez O que é que foi? Quem é que fez essa merda? Ajuda, ajuda! Oh, que pró! O que é que, que da pró! Puta? Eu estou com as uvas, sério? <risos> Justo. Porquê, caralho? Porquê? So, sou muito um, pró. 2, 3. O que é que vai seguir ao 3? A tua mãe de 4. E bem, este foi o vídeo. Digam-me se vocês gostam deste tipo de vídeo com edição e gameplay. Se for o caso, deixa o teu like. Inscreve-te e segue nas redes sociais em baixo. E já agora, entra no meu servidor Discord. Obrigado por assistir e fica bem.